que muito se fala sobre, principalmente quando se fala de mulheres e homens e tudo mais, às vezes se, se fala, principalmente sobre um trecho da Bíblia, onde se fala sobre a mulher sub, é, na submissão, né? E se entende muito errado, talvez, essa palavra, ou se aplica de uma forma muito diferente, né? Como se fosse uma mulher que está abaixo do homem. Mas a escritora desse livro, ela dava uma uma leitura diferenciada que eu achei muito que eu achei extremamente atual para essa palavra submissão né se você olhar sub né sobre é, embaixo né sobre não embaixo né sub embaixo é missão missão que vocês vão fazer né uma missão então submissão um casal que tem a palavra submissão como chave para esse casal. É um casal que está sob a mesma missão de vida. Não existe uma submissão de um ao outro, como se um fosse rebaixado, como se fosse um time, sabe? Que, que fosse rebaixado né? para um outro escalão, ou como se fosse uma escola de samba que foi para o outro grupo, não. É, são os dois sobre a mesma missão, eles estão andando juntos sobre a mesma missão, para isso precisa trabalhar junto? Não, precisa fazer a mesma coisa? Não, mas eles têm, todo casal tem funções, missões nesse mundo que são compartilhadas, criar os filhos, manter a casa e a família em ordem, uma ordem, é, não só de ordem, de organizado, espaço organizado, uma ordem geral, né? uma família em ordem, uma família que ora, uma família que se mantém unida, uma família que mantém a casa em ordem de verdade, né? em termos físicos, é, sabe? uma família que, que tem os mesmos objetivos, né? que o objetivo de um é o objetivo de outro, né? e, e eu percebo que isso eu acho que ajudou demais a gente, sabe, a gente sempre teve isso, o objetivo de um sempre foi o objetivo de outro, mesmo enquanto a gente não trabalhava junto, tá, que isso fique bem claro, assim, porque durante muitos anos o Hugo fazia uma coisa e eu fazia outra coisa completamente diferente, mas a gente chegava em casa, a gente era um casal que a gente conversava sobre as dores e os prazeres do outro no trabalho, sabe? E a gente se ajudava, se ajudava nisso, né? E a gente se apoiava e a gente dava palavras de incentivo e a gente tentava melhorar. Legal você comentar isso porque sempre foi uma constante, sempre foi uma coisa uhum. muito forte nossa. Uhum. A gente sempre tava incentivando um ao outro e tem um, tem um mistério uhum. por trás de um casal que casa que Deus junta, que Deus une e uhum. abençoa. Tem um mistério aí Deus tá começando a mostrar isso para mim é, existe uma força imensa imensa que é resultado dessa união de homem com uma mulher, uhum. que Deus escolhe juntar. Existe uma força imensa uma coisa muito forte e essa coisa muito forte ela é, é, vem sendo subutilizada foi essa uhum. palavra que Deus usou deu para uhum. me revelar ela vem sendo subutilizada é, a gente usa menos do que poderia essa força uhum. então imagina que tem uma força gigante, uma força, uma grande força, que está à sua disposição. Só que essa força depende de uma união das, da, do marido com a mulher, de alguma forma, sacou? Uhum. E, e eu quero dizer que nem sempre é para o marido sair para trabalhar, abandonar tudo, ou a mulher abandonar tudo e se trabalharem juntos. Uhum. Esse é um aspecto acho que é importante, que é uma, é uma versão turbinada dessa energia. Sim, Fato. sim. Fato. Mas... A gente já tinha isso. Uhum. A gente já se turbinava Sim. com um ajudando o outro, um incentivando o outro. Um, uhum. tipo assim, é... eu lembro que quando eu no começo do nosso casamento eu trabalhava muito, eu trabalhava sábado, eu uhum. trabalhava domingo, eu trabalhava uhum. 14 horas por dia. Sim. Eu trabalhava muito. E você tava ali me apoiando, me dando suporte. Uhum. Não tava tava compreendia o que tava Na acontecendo. época a gente se mudou para um lugar mais próximo até do seu trabalho. Né? Pra na época que, que rolou a oportunidade da gente se mudar e tal Exato, é. então, olha Pri, eu creio que nós vamos descobrindo nessas conversas uhum. aqui, eu quero convidar a galera para começar a acompanhar esse negócio que a gente está começando, uhum. esse podcast eu creio que a gente está descobrindo aqui é, é, respostas de uhum. como como um marido e uma mulher a energia de um marido com uma mulher pode ser mais, mais melhor utilizada é, em múltiplos aspectos, não só para uhum. criar filho, uhum. não só para manter uma casa, mas para muitas outras coisas. É, empreender juntos uhum. é, é um aspecto que isso é óbvio, que a gente viu isso. Uhum. A gente viu que na nossa trajetória, toda vez que a gente estava unido, a gente crescia mais do que quando a gente estava separado. Afastado. Afastado, sim, sim.